Marília dá aula em um segundo ano e tem uma aluna cega que sabe usar o Soroban, o ábaco. Marília precisa de apoio para ensinar a tabuada para essa aluna. Na sua opinião, quem ela deveria procurar para obter esse apoio? Por quê? Em relação a esta pergunta, os depoentes reunidos em todo o Brasil assim se posicionaram. 18,37% indicariam a coordenação pedagógica da escola ou o professor de matemática. 7,14% indicariam a procura de apoios externos à escola. 66,99% indicaram o professor do por 8,50% deram respostas sem relação com a pergunta.